Boa tarde, ou boa noite Boa... Bom dia Bem-vindo ao apartamento 81 Que posso ajudá-lo não, eu tô brincando, valeu por estar aqui, viu? Eu sei que você clicou nesse vídeo, porque provavelmente você falou Nossa, esse vídeo é muito da hora, eu quero ver ele. Então eu vou fazer um vídeo bem da hora pra você, cara, eu prometo Olha, hoje aqui vai ter um top 5 de qualidade Eu não coloquei ninguém nessa lista porque eu gosto Ou porque eu fico assistindo em um stream Ou porque eu acho ele fofo Essa lista é real Essa lista tem cinco pessoas que têm muito mérito E merecem estar nela Porque a gente tá falando do ranking oficial Então sem sei muita frescura na introdução. Vamos lá pro vídeo Número 5 BluT Bom, sobre o BluT não tem muito o que falar Além de que ele é americano e começou a streamar Há muito pouco tempo Provavelmente verão a importância dos seus números Apesar de ser o 5 no ranking geral ele lidera o ranking dessa temporada com 1.125 wins, mano. No total, ele tem 2.800 wins, 39% de chance de vitória e seu KD de 10.37. Apesar de ser um monstro no jogo, suas streams têm uma média de 45 espectadores. Ninguém assiste o cara, qual é? Então, se quiser dar uma palavrinha com ele, é possível que ele te dê uma atenção, hein? Número 4. Ethnix. Esse sueco aí, conterrâneo do P... É o quarto colocado na lista merecido Ele faz parte do time de esportes Fnatic E seus números são top, top, top, top, cara Ele tem mais de 50 mil kills no jogo e 2.883 vitórias Se o Etniks cair numa partida, ele tem 41,9% de chance de ganhar O cara não é mole não, porra Além de streamar, ele tem um canal no YouTube Então se você estiver curioso, vai lá dar uma olhadinha Número 3 Botakashi. Dessa lista, esse é o Russell mais desconhecido. Suas estrelas têm uns números baixíssimos, mas, bem, uns preferem o Anonymata, né? Ele tá em terceiro na lista, pois tem 2.978 vitórias acumuladas no jogo, sendo que 2.260 dessas vitórias vem do Body Squad. Número 2, Ninja. Bom, tenho certeza que a maioria de vocês tá um pouco surpreso com esse segundo lugar, né? Mas a verdade é que o Ninja o primeiro lugar vem disputando assadamente ele há muito tempo O Ninja tem uns números incríveis e a sua capacidade de entreter em jogar o tornou o streamer mais assistido de todos os tempos Mas isso não quer dizer que no momento ele seja o melhor no Fortnite Com 3.140 vitórias e 63.000 kills O segundo lugar hoje é dele Mas não por muito tempo Número 1 Venom. Acho que muita gente aqui nunca tinha ouvido falar dele, né? Tipo eu. É até difícil pronunciar o nome desse Svenos. How to pronounce your name? Svenos. Mas ele tem o primeiro lugar merecidamente. Apenas com 10 vitórias a mais que o Ninja, o Sven tem a maior chance de vencer a partida entre todos desse ranking. Se o Sven cai no mapa, ele tem 46% de chance de ganhar a partida. Não assusta esses números? Eu que tenho números humanos, tenho 0,5% de chance de ganhar uma partida. Tem noção da diferença? Tem vários vídeos de highlights dele pela internet, ele streama e tem um canal no YouTube. 3.150 vitórias não é pra qualquer um não, rapaz. Bem, isso foi o top 5 dos melhores jogadores de Fortnite, de verdade. Então quando ficarem de mimimi falando que é, eh, não, sei lá que é melhor, meu, meu, esse cara aqui que é o melhor, meu. Mostra esse vídeo porque essa lista é real. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva. A gente é muito maneiro pro promete fazer mais um monte de vídeo maneiro.